Coragem, como os deputados e senadores fazem, de chegar numa padaria, pedir um, um, um pingado e um, um, um pão na chapa, ou num restaurante chique pedir um prato, pegar uma nota e mandar pra câmara. Eu não tem possibilidade de eu fazer isso. Assim, de, de eu mandar a conta da minha alimentação, da minha comida, pra câmara. Que é o que eles fazem. Eles fazem isso, porque eles têm direito a isso. Meu, eu não consigo. Eu, então, assim, esses direitos, pra mim, são as coisas mais. São as maiores aberrações, na minha opinião. Porque, veja. Porra, cara, a gente. O salário do cara é um salário que dava pra ele viver legal, cara. Dá pra pagar um aluguelzinho, um aluguelzinho dá pra pagar o próprio rango ali, dá até pra guardar uma grana, caralho. Dá, dá pra caralho. É o quê? Uns 30 pau, eu acho, né? Por aí. O quê? O salário? É. 23. Do prefeito? Não, ah, não. Não, não, não. Tô falando Deputado. É, deputado. 23. 23? É, porque, assim, ele vem quase 30, mas tem todo o desconto de imposto e tal. Tem é. um, eles mordem um monte, assim. Eu também odeio imposto, entendeu? Eles mordem um monte. Legal. Saco. Então fica fica fica 23 e aí Se fosse só esse imposto, se fosse tá, tão... tudo bem.